Tem pergunta aqui, ó. Tiago Ricardo Weber. Boa tarde a todos. Luciano e futuro governador de Santa Catarina. Tiago de Balneário Camboriú. Ô, Tiagão, Balneário Camboriú. Esse mora no paraíso, né? Moro no paraíso. paraíso. Moro no paraíso. Mora no paraíso. É... Você vai ser governador? Você, não, você tem não. pretensões? Ó, eu não me filiei, né? Não me filiei. Não posso ser candidato mais, então, por isso. E não vou ser candidato a Senado, a governador. Pra nada. Eu gostaria que o Brasil pegasse um rumo que deixasse as pessoas trabalharem. Hoje eu vejo que as pessoas são só preocupadas com política. Para onde o Brasil vai? Chato. Né? Não é isso? Para onde o é. Brasil vai? Todo mundo está preocupado. Eu gostaria que o Brasil entrasse nos trilhos e que a gente pudesse, de novo, se focar cada um no seu trabalho, fazer esse país crescer, se desenvolver. E eu continuo é, como ativista político, falando de política, até porque é através da política que a gente vai resolver o país. E é bom ver o Brasil... Porque tem muita gente que fala assim, ah, hoje em dia, não sei o que lá, eu sou de uma época, né, tá polarizado. Eu falo, que bom. Porque Sim. eu sou de uma época em que falar de política, a primeira coisa que a pessoa falava, acho que até por ignorância, eu me recordo, e eu sempre gostei de política. Eu lembro que a pessoa falava assim, política só tem ladrão. E ninguém se interessava em ah, política. E realmente é o ladrão assim, ocupava é. aquilo que ninguém liga. Você votou em quem? Ah, a pessoa Não sabia. Não, não sabia. Agora é. eu acho que a rapaziada está mais ligada. É. Está entendendo tá. a função não de um, tá um Congresso. Não não, bola, também. Não, não, bola. Não Mas é. as pessoas Mas isso se é um precisam se Preocupar com quem sim, vai votar. Sim, né? com todas. É, vocês estavam falando do isso desenvolvimento é um de Santa Catarina. Santa Catarina nunca teve governo de esquerda. Por isso que vai bem. Nós nunca tivemos governo de esquerda. Lá não se criou <risos> o governo de esquerda. O pessoal sabe votar. É. Se tu pega... <risos> O que está rindo aí? É, ah, tá assim, é verdade. Então, assim, ó, por que, que Santa Catarina vai bem? Nunca tivemos governo de esquerda. Você é parente do a mim? Falando não, nisso? não, não, parecia. Né? Mas, parecido, assim, ó, parecido, o voto ver. seu o seu voto vai dizer se, se a sua cidade vai para frente ou vai para trás, se o seu estado vai para frente ou para trás. E o país vai para. A partir do momento que as pessoas pensarem nisso, e né, eu acho que aí as coisas mudam de direção. Enquanto que as pessoas pensam em si o que, que eu vou ganhar para votar, o que, que a minha empresa vai ganhar para votar, o que, que a minha família vai ganhar se eu votar, nós não vamos ter o Brasil que nós queremos. Vocês têm que esquecer de você, pensar a longo prazo, Perfeito. que estrada nós vamos seguir para chegar lá na frente o país maravilhoso que nós temos. É dessa forma que eu penso. É isso Boa. aí. Boa. É isso aí. E eu acho que o Brasil está num caminho maravilhoso. Eu acho que eu a população se informando de política e ela se manifestando é a prova de que a democracia nunca teve tão bacana. Eu penso dessa forma. Eu acho que é muito bonito ver o Brasil se vestir de verde e amarelo, o Brasil ir para a rua sem quebrar nada e lá dizer o que pensa e cobrar as autoridades. Afinal de contas, o cara que é o homem público, ele é nosso funcionário. Fica, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira.